Olá, sou o Lino Xavier, trader e professor da gestão trader. Bem-vindo ao módulo 2, a matemática do trading. Neste módulo abordaremos os seguintes temas, o que é a taxa de acerto, a relação retorno sobre o risco, R múltiplos, expectativa positiva, position size e juntando tudo. Taxa de acerto. A taxa de acerto representa o percentual de operações vencedoras em relação ao total de operações realizadas. Exemplo. Um trader realizou 100 operações em um mês e obteve 40 operações vencedoras. Qual é a sua taxa de acerto? Taxa de acerto é igual a operações vencedoras dividido por total de operações realizadas. Neste caso, 40 dividido por 100, que dá 0,40 ou 40% de taxa de acerto. A taxa de acerto sozinha não possui nenhuma relevância para o trade. Ela precisa ser combinada com a relação retorno sobre o risco, que veremos a seguir. RELAÇÃO RETORNO SOBRE O RISCO A relação retorno sobre o risco diz respeito a quanto devemos esperar de retorno em relação ao risco que corremos por operação. Essa é uma métrica de planejamento. Nos orienta a buscar operações que se encaixam em uma relação mínima aceitável, que combinada com a taxa de acerto, garantirá lucros no futuro. Para calcularmos a relação retorno sobre o risco, precisaremos definir sua entrada, seu stop loss e seu alvo. Depois precisaremos dividir a distância entre a entrada e o alvo, e a entrada e o stop loss. Neste caso, a distância é de 60 pontos entre a entrada e o alvo e 60 pontos entre a entrada e o stop loss. Isso nos dará uma relação de retorno sobre o risco de 1 para 1. 1 de retorno para 1 de risco. Vejamos outros exemplos. No exemplo 2, temos a distância entre a entrada e o alvo de 80 pontos e a distância entre a entrada e o stop loss de 40 pontos. Logo, a relação retorno sobre o risco é de 2 para 1. Um. No terceiro exemplo, temos a distância da entrada para o alvo de 30 pontos e a distância da entrada para o stop loss de 90 pontos. Logo, temos uma relação de retorno sobre o risco de 0,33 para 1. Um. R múltiplo. R múltiplo, diferente da relação retorno sobre o risco, é uma métrica de execução. Ela visa normalizar os resultados, para que possamos comparar sistemas e estratégias de trading. Para transformar seu resultado em R-múltiplo, basta você dividir seu lucro ou sua perda pelo risco inicial da operação. Exemplos. Se seu risco inicial for de 100 reais e sua perda for de 450 reais, seu resultado em R-múltiplo será de menos 4,5 R'. Se seu risco inicial for de 100 reais e seu ganho for de 1.000 reais, seu resultado em R múltiplo será de 10 R'. Observações: nunca perca mais do que um R por operação. A partir de agora, iremos sempre normalizar nossos resultados por R múltiplos. Se você não sabe seu risco inicial, recomendo que você use seu LOIS MÉDIO, sua perda média. EXPECTATIVA POSITIVA A matemática precisa fechar no final. A expectativa diz o quanto você pode esperar, em média, por valor arriscado, ao longo de várias operações. Ela precisa ser positiva. Vejamos o quadro abaixo, onde temos as operações, o risco inicial, o resultado e a transformação dos resultados em R múltiplos. No final de uma série de operações, teremos a nossa distribuição de resultados em R múltiplos. Para calcularmos a nossa expectativa média por operação, basta somarmos nossos R múltiplos e dividirmos pelo total de operações. No nosso caso, foram gerados 9,66 R's com 10 operações logo nossa expectativa é de 0,96 R's sabemos que faremos quase uma vez o risco em média ao longo de muitos e muitos negócios POSITION SIZE POSITION SIZE ou dimensionamento de posição refere-se ao número de unidades investidas em um ativo específico por operação. O position size determinará qual o risco que você irá correr por operação em relação à sua conta de investimento. Em um mundo ideal em que a probabilidade do seu sistema fosse fácil de aferir e não tivéssemos variabilidade nos resultados, poderíamos aumentar o tamanho das nossas posições agressivamente. Porém a realidade é outra. A variabilidade está presente em cada operação. E se não dimensionar a posição corretamente, poderá quebrar a conta mesmo com um bom sistema. Iremos atingir nossos objetivos financeiros através do Position Size. Vejamos agora a curva de patrimônio na tela. Essa curva pode ter sido extraída de um backtash ou de uma conta real. O que irá garantir que esse padrão de resultado, irá se repetir perfeitamente nas operações seguintes. Nada. Nada irá garantir, devido à natureza do trading. Vamos imaginar o seguinte. O trader analisa o seu resultado e verifica que só teve duas perdas seguidas. Uma, duas. E resolve aumentar agressivamente a sua posição. E aí acontece isso aqui. Leva na cara quatro perdas seguidas, quebrando a sua conta. Logo depois, se estivesse com position size adequado, o mercado daria chance para que seu sistema se recuperasse. Essa é uma das métricas mais importantes da matemática do trade. Métodos de position size. Existem vários métodos de position size. No nosso treinamento, listaremos três métodos. Método número 1: um, Unidades por Montante Fixo de Dinheiro. Neste método, o trader dimensionará a posição relacionando o número de lots por um montante fixo de dinheiro. Exemplo: um contrato de mini índice para cada mil reais em conta. Um contrato de dólar para cada mil reais em conta. 100 ações para cada R$ 2.000 em conta. Método 2 Unidades iguais. Neste método, o trader dimensionará a posição dividindo sua conta em valores fixos por operação. Exemplo: capital de R$ 30.000 dividido por 10, eu chego no valor de R$ 3.000 de risco por operação. O trader poderá comprar quantas unidades forem possíveis com esse valor. MÉTODO 3. RISCO PERCENTUAL Recomendamos fortemente a utilização desse método. Nesse método, o trader dimensionará a posição arriscando um percentual da sua conta. Exemplo. Suponhamos que você queira comprar o mini índice a 100 mil pontos. Seu sistema sugere que se o mini índice cair para 99.700 pontos, você deverá sair. Assim, o risco do pior cenário por contrato é de 300 pontos, que multiplicados por 0,20 dará uma perda financeira de R$ reais por contrato. Suponhamos que você tenha uma conta de R$ reais e queira limitar seu risco total em uma posição de 1,2%, ou R$ reais por operação. Assim, esse método de position size permitirá que você compre dois contratos. Esse tipo de método potencializará seus resultados enquanto você estiver em uma maré de trades vencedores. E diminuirá os danos enquanto você estiver em uma maré de trades perdedores. Juntando tudo, na tela estão as estatísticas e probabilidades da matemática do trade. No primeiro quadro, temos a relação da taxa de acerto com o R múltiplo. No segundo quadro, temos a relação do drawdown ou rebaixamento da sua conta para a taxa necessária de recuperação. No terceiro quadro, temos a relação entre as perdas seguidas e o impacto na conta, dependendo do risco que você está alocando por operação. No quarto quadro, temos a relação da taxa de acerto com a probabilidade de perdas consecutivas. Então vamos lá. Se meu sistema acerta 40% das vezes em média, eu preciso que quando eu acertar, eu busque em média acima de 1.5 para 1. Porque se, eu, se meu risco retorno for de 1 para 1, for de 1.5 para 1, eu estou no break-even. Então eu preciso acertar pelo menos 2 para 1, com uma taxa de acerto de 40%. Se o meu sistema acerta 50%, eu preciso ter um R múltiplo de pelo menos 1,5 para 1. Se o meu sistema acerta 33%, eu preciso ter um R múltiplo de 2,5 para 1. Se o meu sistema acerta 40% das vezes, eu tenho 60% de chance de ter um loss seguido. Eu tenho 36% de chance de ter dois loses seguidos. Eu tenho 22% de ter três loses seguidos. Eu tenho 13% de chance de ter quatro loses seguidos. Eu tenho 8% de chance de ter cinco loses seguidos. Se eu tomar cinco loses seguidos e arriscar 5% da minha conta por operação, eu terei um drawdown. De 22,6%. Ok? Se eu tiver um drawdown de 22,6%, para recuperar essa conta eu precisarei fazer 25% de performance para voltar no zero. Então essas estatísticas elas vão fornecer para gente uma ideia do que esperar do nosso sistema. E com essas informações, nós poderemos nos preparar mentalmente para conseguir executar o nosso sistema. Fim do módulo A Matemática do Trading. Vejo vocês na próxima aula.